Tá Aloudio, responde bagulho, lá, vaca. Quem que tá pousado em nós? Mas é o que é, não. É, isso aí que você tá vendo? Ó. Oh, e quando eu vou na Lacoste, sempre ento.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 que ela adora um pix. Passeia na sua mente e desce pro coração. Carburando a vela, sentindo o balão, balão. Hoje é a mega, mas já foi golpe, sapão. Paulo de cabuça, letreiro, fiquei chavão. Paulo de Jacoby, eu te letei pra ver É que a Paulo e fit da cor verde escura. E a bermuda combinando na. A XE passa roncando na minha quebrada Que hoje eu vou resolver uma fita ali Junto com o irmão, mesma fita, várias caminhadas Foi mais esforço e batalha pra tá aqui É que no peito a escama é original Senti o pano pesado que eu encomendei A liguei torta no porte, hoje cês passam marro É É coleção de crocodilha, cena eu roubei Já dei um salve no Odila que hoje é só escuro. Eu quero hora e morrer. chamar selecionada pra fazer o um peão a banca passou, pro ar jogou dinheiro absteu o leozinho com gerente no passageiro, o pai vai deu um salve que é balão. balão. eu não nunca... Que te malandriado domina a situação. E verão forte, olha o porte, novão, poçante, mala, esporte, na vão. O ronco acelera o seu coração. Calma, bebê, é nós que tá no toque da situação. Que é nós, que solta a voz, que bagunça na quebra de motor veloz. Não que os boys rende pro corre. Não fique em choque. Aproveita que hoje é seu dia de sol. Carburando na vela, sente o não, não. Hoje é a meca, mas já foi gol, sapão. Paulo de Cabuça, letreiro, fiquei chavão Paulo de Jacobi que eu te leite pra não fechar o coração Avisa que o gerente vem embora com mais black Convindo da Capela é seu bonde do Tony Pra quem passar pra veneno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 Paulo Djokovic, eu te levo pleno, eu fecho a coleção. Na bela, sem tirar o hoje é a mega, mas já foi gol sapão. Paulo de cabuça, letreiro, fiquei chavão. Paulo Djokovic, eu te levo pleno, eu fecho a coleção.